Oi, vamos lá para mais uma aula. Agora vamos estar falando de Shadow Highlights. É um recurso bem bacana que já mais nas um, cinco versões aí do Photoshop foi lançado e sempre quando a gente recebe algumas imagens de banco de imagem ou de alguns fotógrafos, às vezes a área da sombra fica um pouco forçada, a área de luz. É um recurso rápido e muito útil, dependendo da imagem, né? Então vamos lá ver como que ela funciona. Então eu escolhi aqui uma imagem, que é de uma foto que eu tirei de um parque, é, temos aqui o, o Shadow Highlight, exatamente nessa opção aqui ó, Image, Ajuste, Shadow Highlights seriam sombras e altas luzes, né, áreas de sombra e altas luzes. Então o Shadow Highlights a gente tem essa, essa paleta aqui de opção, então ó, vou deixar aqui no... Shadow e Highlight zerado para vocês verem como é que fica E como que faz uma setagem padrão aqui para usar nas próximas vezes Então vamos primeiro mexer com as sombras Vocês percebem aqui, ó Que tá um pouco carregado a área de sombra Por causa da luz, o sol Que está batendo lá atrás Fez uma sombra aqui Então eu vou trazer um pouco de detalhe Na área de sombra, exatamente aqui, ó Clicando e arrastando Ele começa a clarear Aqui, ó ele começou, vou apagar o preview, ó, começou a ter mais detalhe. Então ele vai estar atuando somente na área de sombra. E não aconselho a puxar muito que fica estranho aqui. Ó. Ele até vem, mas né? eu acho que até uns 20 aqui tranquilo. A mesma coisa na área de luz. Né? Então aqui a gente tem uma área de luz que eu poderia estar tendo um pouquinho mais de detalhe. Ó. Ó, um pouquinho mais de detalhe e contraste ali no céu. Ó informações e vamos supor que agora eu queira guardar essas informações para estar usando nas outras imagens é só clicar aqui ó save e a gente tem uma opção menor essa aqui ainda tem a tonalidade né e mexer em tons das cores aqui o radius eu dificilmente altero eu não consegui identificar muita alteração nele então a tonalidade aqui no centro tonalidade de cor, né, nas altas luzes eu também não mexo aqui porque eu vou ajustar a cor depois a curvas, no levels, né, tendo um pouquinho mais de controle e de, de leias. então se eu der um ok aqui ó, ele não faz camadas tá? ele não fica em layer Para ficar em layer eu teria que duplicar minha camada, fazer esse ajuste né? então eu posso sempre que eu começar um trabalho clicar aqui e arrastar ou simplesmente J, colocar aqui retoques então, você tem uma original, né? tendo uma imagem original, pode apagar ela aqui, você fica com a reserva dela, lógico que pesa um pouco mais, mas vale a pena né? para você ver o antes e depois. Então aqui eu vou aplicar Shadow Highlights, como eu cliquei no, no Save, ele já guardou aquelas informações, vou dar um OK, e daqui eu consigo agora... Jogar uma curva levemente de contraste. Toma cuidado para não forçar ele que já veio. Posso colocar aqui um levels Para ver como é que tá a curva. Ele tá começando bem aqui também. Então leves nesse caso, ele vai. não teria tanta utilidade, tá vendo? Porque a curva dele tá, tá razoável, ele não tá acabando antes. Se ele estivesse acabando antes, era só forçar aqui no pé do morro, a mesma coisa aqui, que ele estaria com as cores bacanas. Então o Shadow Highlights, pessoal, é isso. Ó. tá vendo? Ele dá um, um, muito mais detalhe na imagem, contrastada, né? Com, é, vem, vem detalhes na área de, de luz. Eu sempre uso ele aí conforme a, eu percebo que uma imagem está muito escura, né? às vezes é tecido, às vezes é falta de comida. Ele é bem interessante. É isso aí. Bons treinos aí para todos.